Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos dar início a mais uma mensagem para o signo de câncer. Então, vamos lá! Já estou embaralhando... Carta do amor, vamos complementar. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da Lavanda. Câncer. Há um sentimento bem forte crescendo. Muitas cartas de amor e emoções aqui. E o amor é tudo. Porque está em tudo. Mesmo que em algumas situações ele esteja... Escondido ou adormecido. Fico otimista. Porque há uma pessoa que gosta muito de você. E que vem para te ajudar a mudar de fase. Te deixando aliviado ou aliviada. De que tudo o que te aconteceu... Te levou até essa pessoa. E o momento certo é agora. Não era antes e nem depois. Tudo está certo. E para outras pessoas, é um momento de paz, de alívio e de brilhar tendo aí uma motivação, um algo a mais que te faça caminhar em busca do que você quer. E isso envolve sair de um momento mais fechado e se abrir, se render, ir para o desconhecido. Rompendo com seu antigo eu. Sua nova versão vem chegando. E isso é muito bom, porque você vai se deparar com um estado muito alegre, com um amor muito preenchedor no sentido de ser. De sentir e não de apenas mostrar ali no externo. Carta do Oráculo: lavanda, cerque-se de amor. Uau! O que vem mostrando? Flua no rio da vida. Quebre os seus obstáculos. Olhando para tudo que te limita. Seja preconceitos, crenças, medos. E siga em frente. Se abra no amor com a liberdade de ser você, tá bom? Gratidão.